Bom, vou tentar ensinar como criar uma janela modal na sua página HTML e essa janela vai ter o comportamento de só abrir apenas e unicamente na primeira visita do usuário à página Assim você pode usar em botões de like de Facebook, em promoções, em coisas afins Muita gente se pergunta por que não pode fazer isso em HTML puro já que essa HTML5 promete mundos e fundos o que acontece é que para se fazer esse tipo de coisa é preciso haver uma coisa que a gente chama de tomada de decisão a tomada de decisão ela é feita por linguagem de programação a html na verdade é uma linguagem de marcação e de dados e a css é uma linguagem que vai configurar as, as visual da, dos dados se caso você desse a html Propriedade de tomar decisões estaria quebrando o seu paradigma de uso. Isso deixaria a web uma bagunça. Então, infortunadamente, nós temos que recorrer a JavaScript para fazer esse tipo de coisa. Por sorte, não é necessário muito conhecimento para fazer esse tipo de coisa, já que a coisa é bem simples. Foi o um novo padrão da KTMA-5 tornou isso relativamente fácil. Bom, inicialmente temos o nosso arquivo HTML. Vamos abrir no editor de texto de nossa preferência. Temos aqui um HTML, um bloco inútil e grande. Agora vamos abrir no navegador a página em questão. Está um pouco grande aqui. aqui aquele bloco funcional vamos começar a colocar nosso código aqui inicialmente uma div normal sempre tive é uma id e agora vamos colocar nosso estilo para ela Esse scope é uma marcação importante dentro do CSS. É só aceito apenas pelo Firefox por enquanto. Mas ela em teoria deveria restringir todo esse CSS a nossa div aqui. Isso evitaria muito conflito CSS. Vamos lá, primeiro a modal a position dela. Eu sugiro que pega a tela inteira isso uhum. é um atributo importante usei index deve ser bem alto para quem não conflite fique abaixo qualquer outro elemento da página é muito parecido com aqueles layers que você tem no photoshop Agora ela precisa de um fundo deixar um fundo preto, com, digamos assim, uns um 60%, 66% de transparência. para do texto, branca. cara temos já a nossa janela preparada. Salvo aqui. Terno ali. Temos aqui o fundo não deixa nada ser acessível aqui foto agora vou precisar criar a IGB que vai exibir os dados Depois também uma coisinha para fechar né pode ser de qualquer jeito que vocês quiserem Uma classe, algum texto, vamos colocar aqui nossa janela de contexto, um contexto modal. Ela vai ter vai ser fixada no centro da janela então ela vai ser posicionada absoluta em relação à janela modal em si colocá-la no centro temos um tamanho para largura um para altura Um truquezinho margem de margem esquerda vai ser a metade da nossa largura isso para centralizar direitos senão vai ficar fora do centro mcgoud fechar branco de uma vez é o texto que tem que ser preto desculpe Pronto, fudeu de campo. Vamos também colocar uma... Uns efeitinhos. Border Radius. Isto. Agora internamente... Nossa. Desculpa aqui close certo, certo agora parágrafo. Isto, vamos ver como é que ficou. Então, temos nossa janelinha modal. Observe que ela está totalmente acima da, do contexto, te, do texto de baixo. Posso dar o scroll aqui à vontade, não vai interferir. O link de fechar ainda não funciona. Agora, vamos começar a inserir a parte programática da coisa, né? Vamos para a parte simples. Vamos fechar a nossa janela. Aqui no nosso link de fechar, vocês também podem fazer isso por CSS, seguindo alguns estruturais que temos aqui, mas já que estamos usando programação, não tem por que fugir do, da ideia de que o comportamento tem que ser feito por programação. Então vamos aqui. Primeiro, o um protocolo, Digamos aqui que o link vai chamar uma função javascript, a maneira, a maneira mais fácil é essa. nosso documento tem algumas funções. Pra de editar aqui documento, que é o nosso documento, a página inteira, <coughs> e essa funçãozinha, getElementById. Aspa simples aqui dentro, ó, aquela simplesinha que fica do lado do 1. Um, e o nome do nosso elemento, que é a janelinha modal. A partir disso ele pegou este elemento. O estilo, nossa forma de estilo. E display, que é uma propriedade que nós temos aqui. Essa propriedade vai ser igual... Nonny. um ponto e vírgula, só para ter padrão né? você pode ignorar ele aqui nessa função, basta salvar, ver nosso resultado, tcharam, bem-vindo ao mundo da programação em javascript, recapitulando, você diz que o link vai chamar uma função a javascript, vai referenciar o objeto documento, que é toda a nossa página esse objeto tem essa função, que pode pegar um, qualquer elemento dela por sua id, no caso modal tem que estar nessa sintaxe chata e dentro dela só tem as propriedades propriedade style, né, que é isso aqui que nós acabamos de definir no ccs e a propriedade style tem a propriedade display e nós configuramos ela para ser none a linguagem é mais simples do que a JavaScript, sem precisar de tantos símbolozinhos que deve dar um certo nó na cabeça das pessoas, mas essa é a padrão que se estipularam nos navegadores, graças à polaridade do antigo e falecido Netscape. Beleza, já temos parte do programa pronto. Agora nós queremos fazer o seguinte: queremos que essa nossa janela só seja exibida unicamente quando. O usuário tivesse o primeiro acesso caso os algumas promoções algumas coisas de um botãozinho de like agora o bicho vai pegar não é inicialmente nossa uma, uma, nossa melhor sugestão é fazer assim nossa div modal vamos colocar um estilo inline né display none que é necessário o que acontece agora nossa div modal inicialmente começa invisível para todos os aspectos eu prefiro colocar esse estilo que vai declarar que essa div é invisível bem aqui como inline para evitar que você tenha que carregar por exemplo uma folha de estilo separada isso aqui é muito mais rápido imediatamente antes de renderizar ela ele já está configurado para não exibir Aí não acontece de aparecer a janelinha piscando, por exemplo. Uma vez que ela está definida aqui. Nós agora precisamos fazer ela aparecer caso o nosso usuário esteja fazendo a nossa primeira visita. Complica um pouco mais agora, mas não tem importância. Vamos explicar devagarinho. Agora começa aquela coisa, script. Esse é o padrão que você usa para inserir o script na página texto de javascript, blá, blá isso aqui é só copiar e colar em alguns ambientes como por exemplo blogger ou alguns wordpress isso aqui não é aconselhável Vou usar esse sistema de comentário aqui sim por exemplo, muitos scripts se vocês olharem estão em... eles tem essa tagzinha de comentário dentro para evitar que a javascript seja mostrado para o usuário como alguns ambientes isso não funciona direito eu vou ignorar isso. Bom, inicialmente, no padrão definido pela HTML5 tem que haver um objeto chamado localStorage. Então vamos lá. local storage se ele for um objeto visível. Vamos deixar um alerta aqui. Ok, tá vendo? O que acontece aqui? Se houver um objeto local storage na nossa página, ele vai dar só esse alertinho, dizer aquele okzinho chato. Este ok storage é um objeto definido pelo padrão do HTML5. Essa sintaxe para descobrir se ele existe ou não é a própria da JavaScript, é um if. Precisa desse sinalzinho de colchete, tal qual a gente tem essas... abrir e fechar de tags dentro da HTML. É quando a gente define blocos aqui, como são definidos blocos de textos. Bom, não vamos usar um alert já, né? Que essas janelinhas de alerta são só para a gente debugar, são extremamente chatas para o usuário. Agora vamos definir se... Essa vai ser a primeira visita. Como fazemos isso? Vamos descobrir se, dá, se está gravado nesse local storage uma variável. Call storage é, get eaten. primeira visita vou separadinho aqui. Mais um alerta. usar Agora vamos fazer um truquezinho aqui. Colocar um sinalzinho na frente. Esse é um sinal que indica negação. Vamos lá. Ok. Vamos até mudar o nome disso aqui. que vocês acham? Vamos lá. Já visitei. Acho que fica mais semântico agora. Okay. Já visitei. Atualizando. Ok. Por que já visitei? Vamos lá. No local storage é capaz de guardar itens. Uh, nosso bel prazer na nossa página. Bel prazer não, há um limite de 5 MB de espaço. Eu vou procurar dentro desse local storage se eu já guardei um item chamado Já Visitei. Beleza, se eu localizou este item, Já Visitei. Beleza, ele já vai marcar que sim, ele vai dizer sim para mim Como lembrando que eu coloquei esse pequeno sinalzinho, que é o sinalzinho que eu falei que é de negação ele É a mesma coisa que eu estou tá dizendo Se não houver esse já visitei, você vai exibir este alerta OK Então é o que está acontecendo aqui Não está gravado já visitei, ele vai exibir o OK Esse aqui, se não, se, esse aqui. se caso eu tirasse seria sim, né? Se já visitei, você faria essa ação. Mas eu preciso desse negação para dizer isso. Agora, o que esse vai, não, já visitei vai fazer é exibir o nosso modal. Então, fazemos isso. Se você já for um pouco mais esperto, já percebeu que ó, basta copiar e colar isso aqui. Ó. Esse pequeno trecho... Que servia para esconder, vai servir também para visualizar. Basta que a gente troque aqui por block. Salvo, troco. Tcharam. Como ele não encontrou aquela variável eu já visitei. Ele vai exibir aqui na nossa tela. <coughs> Posso fechar normalmente, voltar aqui. Agora, se reparar bem, ele vai sempre estar exibindo essa tela, porque nunca vai contar o já visitei Isso porque o já visitei não foi gravado. Para poder gravar isso, temos um outro método do nosso Local Storage. Local Storage, do mesmo jeito que temos um get, it, temos um set item. Simples, né? Tem que ter essa sintaxezinha, né? Um ponto e vírgula no finalzinho de cada linha. E esses parênteses aqui. Agora vamos colocar aqui uma declaração. Já visitei. Ela pode ter agora qualquer valor que eu quiser. No caso, eu posso colocar true. Ou, se você quiser deixar mais bonitinho, apesar de ser inútil. Verdadeiro, né? Tanto faz, o é importante é ter um valor. Nós estamos fazendo comparação de valor. Então, local storage. Setou este item, já visitei. Bastou salvar. Aqui é um aviso do submitix, que ele na verdade é um freeware. Basta né? o celular, está salvo lá. Vamos lá. Atualizar. Já visitei não existia ainda então ele exibiu a janela beleza fechou vamos atualizar de novo já visitei está setado não exibe mais no Google Chrome vamos vir aqui ferramentas <coughs> é, melhor ferramentas ferramentas do desenvolvedor vai abrir um monte de tranqueira aqui para você Nesta guia Resources, você pode ver todo o local storage referente à sua página. Vendo aqui? Aqui fica o endereço da sua página: Http blá blá, blá blá blá. E aqui do lado, as variáveis, que são guardadas em formato chave e valor. Pronto. Se caso eu quisesse remover isso aqui para testar do um delete nessa variável, morreu esse valor, posso atualizar, voltou de novo. E ela fica aqui. Parece um pouco chato, mas se analisar bem é um trabalho até mínimo. Obrigado por ver o vídeo, espero que tenha gostado.